um dos poucos momentos em que houve relativa paz na Terra-média, e o Senhor Sombrio não investiu contra os povos livres. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Paz Vigilante, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei,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 quando o Necromante fugiu de Dol Guldur para se esconder dos Sábios. Durou até o retorno de Sauron em 2460, também da Terceira Era. Quando Arnor restabeleceu relações com Gondor, os Reis Arafant e Ondorher perceberam que uma única força estava coordenando os ataques em ambos os reinos, e que eles deveriam trabalhar juntos para combater o mal. No entanto, já era tarde. O rei bruxo de Angmar conseguiu derrubar Arthedain, o último remanescente do Reino do Norte de Arnor. Angmar foi, por sua vez, destruído pelas forças de Gondor e dos Elfos. Os Nazgûl se reuniram em Mordor para se preparar para o retorno de Sauron. Consequentemente, capturaram Minas Ithil e foi dado fim da linhagem dos Reis de Gondor. Os Anãos de Moria também sofreram uma grande perda com o Despertar do Balrog e a subsequente evacuação de khazad o que fez com que muitos Galadrim tentassem deixar a Terra-média. Por volta de 2060, a sombra em Dol Guldur cresceu tanto que os Sábios perceberam que Sauron estava voltando para lá, mas os planos de Sauron mudariam. Em 2063, Gandalf foi investigar em Dol Guldur, o Necromante fugiu para o leste para não ser identificado. Durante sua ausência, os Espectros do Anel permaneceram quietos em Minas Morgul. A Sombra e Treva Mata havia diminuído, mas os Nazgûl utilizaram esse período para se preparar para o retorno de Sauron, que nesse ínterin estava corrompendo os Homens do Leste. Teve início, então, a paz vigilante na Terra-média. Os Dez Primeiros Regentes de Gondor tiveram relativa calma para renovar as suas forças. São eles, Mardil Voronwë, Eredan, Herion, Belegor, Húrin I, Túrin I, Hador, Barahir, Dior e Denethor I. Durante a paz, Gondor fortaleceu suas fronteiras, mantendo um olhar atento para o leste, já que Minas Morgul ainda era uma ameaça em seu flanco, e Mordor ainda estava ocupada com orcs. Mas nenhuma escalada importante ocorreu exceto por escaramuças menores com o porto de Umbar. No período da paz, as guarnições dos fortes de Calenardon, que foi despovoada durante a Grande Peste, não foram renovadas, e os chefes locais, cujos súditos eram cada vez mais mestiços, ganharam mais controle. Os primeiros sete chefes dos Dunedain governaram seu povo, os Caminheiros do Norte, durante a paz vigilante. São eles Aranarth, Arahael, Aranuir, Aravir, Aragorn I, Araglas e Arhad I. Mesmo antes do fim da Paz Vigilante, coisas malignas invadiram secretamente ou atacaram Eriador. A região sofreu apenas com algumas criaturas malignas, como os Lobos. Os Hobbits do Condado prosperaram e até se expandiram e nomearam um Tain para assumir o papel do Rei, o primeiro sendo Buca. Em 2340 da Terceira Era, Isumbras I se torna o 13º Tain, sendo o primeiro da linhagem Tuk. A terra dos Burks foi ocupada pela primeira vez pelos Velho books nesta época. No início da Paz Vigilante, os Anãos do Povo de Durin moravam em dois locais. Train I fez sua residência em Erebor mas a maioria de seu povo habitava as Montanhas Cinzentas, e seu filho Thorin I mudou-se para lá também. Ele foi seguido como o rei do povo de Durin por Glóin e Óin, não confundir com os Nalgrim, de mesmo nome de séculos depois, que participaram da comitiva de Thorin Escudo de Carvalho. Os Eotheod moravam nos vales do norte do Anduin durante a Paz Vigilante. Mais ao sul, alguns grados habitavam as áreas próximas aos Campos de Lys, tendo-se estabelecido lá alguns séculos antes para fugir da Sombra de Angmar, e formaram uma Sociedade Matriarcal. Smigol nasceu e passou sua juventude lá perto no final da Paz Vigilante. Uma nova raça de orcs foi criada em Minas Morgul, os uruk Mas Sauron não ficou ocioso no leste. Ele criou uma forte aliança entre as Tribos dos Lestenses, de modo que, quando ele retornou, ele era mais poderoso e tinha muitos homens a seu serviço. Em 2460 da Terceira Era, Sauron voltou com nova força. Seu retorno coincidiu com um anel se revelando e Smigol o reivindicou três anos depois. Em 2480, orques começaram a se espalhar novamente nas Montanhas Nevoentas para bloquear todas as passagens para Eriador, enquanto as criaturas de Sauron tomaram Moria para si. Nos anos seguintes, Ithilien e Osgiliath foram devastadas pelos uruk -hai. Teve fim, então, a paz vigilante, com o retorno do necromante Sauron a Dol Guldur.